age bola amarela, respeito, é uma onis, você sabe que quando você vê isso, você fica mais contente, né, é um requinte de luxo, é um salto alto maravilhoso, é um botando então, só que para deixar do jeito que eu queria, você sabe que a gente tá começando esse vídeo pelo final, eu já andei, já testei, todos então, os melhores vídeos que tem, filme quando tem um final e vai, é maravilhoso, foi uma novela para deixar ele no luxo, tá, é, eu tive que fazer uma revisão nele completa, porque tinha um vazamento que o próprio Leandro também não sabia e achar esse quadriring, que é um o-ring um quadrado com um, uma ruela um embaixo que o material não sei nem te falar qual é, não tinha. Então o Tomate conseguiu criar na JC isso aí, é, com as medidas originais, que a gente comprou o material, uma loucura máxima, comprou o material que é o material da Oles e ele conseguiu fabricar a peça pelas medidas tinha na Argentina Só para você ter uma ideia que, Falei com os caras na Argentina Só que para trazer e tal Bom, agora tá no jeito Por quê? Eu tive que trocar também a mola Porque o, o, o link Dessa moto, ele é diferente Da 2016 a 20 É um, da 2015 a 12 É outro, e a alavanca aqui Se torna maior, então por exemplo Eu uso mola 95 na 600 Mas aqui não dá para ser 95 Por causa desse, dessa alavanca você entender mais fácil, é como se tipo, fosse trocar a roda, então o bem apertado, o que você faz? Você prolonga o carro para dar menos força e conseguir tirar, né? É a mesma coisa isso aqui, então, não se tivesse prolongado. Então, a mola precisa ser mais É trino dentro do site da Olis, que o modelo seria AK-466, eu vou explicar para você no vídeo. Bom, eu quero aproveitar e anunciar o meu novo parceiro, tá? Chegou, uma boa hora. E eu tô muito feliz, a gente bateu um papo irado semana passada na Motosprint, é a Multicons. Então se você quer fazer um consórcio luxo e quer contemplação rápida, eficiente, entre em contato com eles. Tá aqui na descrição também o site, tem o 0800, não vai gastar nada, tem o um WhatsApp lá também. Se você quer fazer consórcio de moto, carro, capital de giro, investimento, por exemplo, imóvel, cara, eles têm tudo lá. Então vale a pena um bate-papo, você conhecer e e para cima, tá bom? Multicons, consórcio e financiamento. Então, agora você fica com alguns momentos desse aqui, e aí se você achar luxo, coloca a hashtag aqui embaixo, que eu vou mostrar mais ou menos como que eu gosto da suspensão, é para você entender um pouco visualmente olhando, tá? É óbvio que isso é muito particular o que eu vou te dizer, mas como a maioria das pessoas, é muito próximo a mim, inclusive da forma de começar. Ninguém nasceu piloto, começou com 10 anos de idade, já morando no, no, no autódromo, etc. Todo mundo começa velho, depois dos 20, 30. Então provavelmente vai ser do caraco, porque eu tive um ano gigante na, na MotoGP quando eu estava usando o Michelin e lá eu tive que entender bastante os sintomas e o que que a moto passa quando a suspensão não está calibrada da forma ideal para a gente. Você tem que contar só com o pneu e depois de um momento que ele vai embora, ou se ele não tem aquela aquele grip necessário das calibragens, a suspensão tem que ser aliada. E se ela não conversa, é só rola. Então, eu acho que se você curte isso e quer entender mais, fala aqui embaixo que aí depois eu vou mostrar, porque com esse amortecedor é mais fácil mudar a pré-carga aqui, te mostrar a, a reação, várias coisas. Beleza, filho? Together fica com o vídeo, deixa um like se inscreve no canal se é inscrito. Ai filhos, together. Oh. quando você tiver tranquilo, Compre um problema, porque daí você vai poder ficar sentando nele à vontade. O Que acontece? Eu comprei uma ULINS do Leandrão lá do sul, e essa ULINS ela é para uma ZX10 2016-2020, é né? só que consegue servir na 12. Até 2015, porque você consegue regular a parte de baixo dela, né? Então ela tem um, um, um prolongadorzinho que são duas roscas 24 que permite você ajustar no tamanho. E como a original é do amortecedor é 311mm, né? De ponto a ponto, você consegue tanto na K468 e na K466 esse ajuste de 310mm. Esse K468 e 466 são os códigos da Olis. só que Aí ela tava vazando num quadri-ring quadri e a gente correu atrás, eu, eu atacando de um lado, Leandro atacando do outro, aí consegui resolver, parou de vazar. E ele me deu total suporte, total apoio também, tá, tá sendo caraca. Aí ele falou, e aí meu, curtiu como é que tava, né? Porque eu lembro que, cara, eu cansava muito e tal, era uma briga, né? E eu senti sua briga, Leandrão. Na verdade o que acontece é que eu achei que a mola dela tá muito mole para o que eu preciso. Então a mola ficar boa tem que estar tudo de pré-carga para lá baixar o mínimo possível. Só que mesmo dentro desse mínimo já é bastante. Então eu não gostei do como que fica. Não gosto já andar com a pré-carga totalmente apertada, eu já falei, e nem tentar compensar no hidráulico, uma vez que a mola já está muito leve. Né? E assim, a mola 95 é a mola que eu uso nas X6. Aí você fala, é, mas só que acontece que as X6 ela tá mais leve, né? Pedir de carenagem, tirar farol, tirar um monte de coisa, de uma 10 que tá totalmente de rua, né? E aí você fala, durva mais o original. O original tava indo muito bem, tal. Ele tem uma certa fadiga e um certo limite de regulagem. Que é aquele comer do pneu, por exemplo, eu consigo resolver no amortecedor. E Bom, eu tô tentando deixar essa 10 mais ou menos de pista, só que de rua. Porque depois amanhã se for fazer uma etapa com alguma coisa, tá já quase pronta, né? Então vai precisar de uma olhes, Porque tanto na 10 quanto na 6, o seu traseiro, ele fadiga, ele não, não dá aquele up precisa, se bem que o da 636 já melhorou muito, então o da 636 original já melhorou bastante e por causa daquele curso maior de mola que ela ganhou e da 10 eu não sei, das novas eu não tenho não tive experiência para falar assim com propriedade. Bom, enfim, consegui uma 110, uma mola 110 por quê? Porque no KA 466 a recomendação é uma mola 110 a mola original da Cava é uma mola 110, a Olins é uma 110, que ela é um pouco mais maleável que a mola original. A qualidade do material é melhor, é uma Olins, né? E vou testar, vamos ver. Porque a hora que eu coloquei ela, a moto sentou. Parecia que eu tava com garupo o tempo inteiro no rolê e muito pesaram nas duas trajetórias, sabe? Então a mola tava muito... Ela tava... Descendo muito, o SAG deu mais que 5 cm, centí... aproximadamente 5 cm, é muita coisa, eu não gosto, eu gosto de no máximo 3. E bom, vamos ver. Então e aí eu já tô vindo no Chola, equipe satélite, equipe Superbike, pra gente resolver essa aí. Porque hoje inclusive eu vou gravar com o padre também que ele vai se apresentar! Ah, together. Então o padre tá, tá com muito trampo lá e eu tenho uma pequena ansiedade para resolver isso, então nós vamos fazer com choleta. E é praticamente a mesma coisa, eu vou ter que trocar o pneu também. Estou vindo aqui tá a Brooklyn Race para resolver isso e aí eu já volto. Mas quando você, quando a pré-carga do, do tomate para mim estava melhor que a tua, eu achei a tua muito mole. Não, mas você é você, Não, né irmão? Mas beleza, mas eu fui mais Quem ou eu mais... sou eu? Né? Não, mas eu fui mais ou menos do jeito que estava meu, eu sentia até a emenda da corrente. Sabe aquela coisa assim, ó, andando? Pesada, o oh, caraca, tá beleza. Eu parei no posso... Ela aqui. tá lenta pra caramba. Puta merda. Cara, eu tive que colocar pré-carga total, tudo. E continua fazendo o mesmo. É isso pra não é. Ele. Tive que vir trabalhando no hidráulico pra não. compensar. Só que mesmo assim ela fica apoiada aqui, ó. E aí toda saída de curvas vai ficar assim, ó. Ah, e o mesmo, se apoiar tudo no então... hidráulico. Então, essa aqui é a... Aí, bom, enfim, falei, peguei é tomate, tomate não tem a mola. O meu falou na mão. Consegui falar com o cabelo, depois que eu mandei dois, meio meidei, meio day meio meio Aí ele falou, ó ah, meu, ah, eu acho, porque ele achou que não tinha duas mãos, só que ele vendeu por tours, ele vendeu por tours, e o cara falou, falou assim, se eu não me engano, a moda original dela é 110. Agora eu não sei como tem um o cavalo dela. Aí ele falou assim, eu acho, então eu falei, ó, porra, mas na 600 eu tô usando 95. Então teoricamente, pra mim, 95 é resolver. Aí ah, ele falou, mas só que a 600 não tem tudo que tem na, na 10 e... Geometria de link, Falei pra você cânica, cânica, só que isso tá aqui, tudo muda, tudo muda, eu não vim o que eu disse. O Fofo anda com 95, com 600. Você tá brincando? É, 95. É eu uso, ele tem 20 quilos a mais que eu. Minha, eu falo que ele, pelado, sem pele, é, é. 80 quilos. No mínimo. Só de osso. Eu ah, falo então... que ele tem esqueleto, e é 80 quilos. Então, daí o cabelo falou assim, ó meu, no mínimo 105 ou 110. Puta, só tem essa. Você não vai querer. O cabelo não tem mais, não tem, nem, tem isso aqui. Isso aqui é ouro. E é interessante, né? Não, é porque assim, quando esse amortecedor trabalha aqui. Uh -huh. Certo? Então nós temos um link aqui. Então o link desmultiplica, você sabe, né? Sim, sim, sim. sim. Só que lá, a principal alavanca tá daqui, né? Daqui pra cá. E a balança, balança é comprida, então. Você imagina. A ala é que, vai que igual A chave pra soltar aquela roda lá, né? É, engenheiro. Exatamente. Só que eu acho que essa, essa mola aqui tem mais mola que lá. Sim. Será? Não acredito. Ver, Não acredito. Parece. Porque. É tudo igual, é padrão? Mas vamos ver. Bom, vou trazer a moto. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Espera. Felhos, eu tô aqui com uma 2022... É 22 isso aqui? 21, 21. Ó lá. Se liga na diferença do link, ó. Dá pra ver? Ó. Ele tem uma curva em L aqui pra cima, ó. Link é essa peça aqui, tá? Então isso aqui diminui a alavanca pra caramba. Eu vou mostrar o da minha agora. Instalado, filhos Molinha 110, ó. Ó como é o esquema que eu te falei do... Do quadro elástico, tá vendo a diferença? Olha lá, praticamente reto. Então, isso aqui é uma alavanca muito maior. Por isso que a Mola 95 não resolve para esse ano da moto, tem que ser de 2016 para cima, porque daí a alavanca tá aqui. Ó. Então, é a mesma coisa que você pegar uma chave e fazer um extensor para soltar um parafuso, fica mais fácil, né? É isso. Bom, agora é testar. Isso impressiona, hein? Não impressiona? Olha o que tá limpinho agora o pneu, ó. O outro durou 980 km e eu vendi, ó. Eu vou mostrar os dois lados do TWI, porque certamente ia durar uns 1.300 na minha mão. Então, aqui, ó, 28 PSI quente na mileta é luxo. Me fez durar o dobro o pneu. E com a outra suspensão, com a mesma suspensão, então que é a original. Então, pra vocês saberem aí que duas libras é, influencia muito quem tá de mil. E durou o dobro o que o mesmo pneu durou antes. Ué, ficou certo isso aí? Enfim, durou duas vezes mais o mesmo pneu. Com duas libras a mais. Pronto, agora foi mais fácil. Ai!